Segundo a Organização Mundial de Saúde, é recomendado aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de idade, ou seja, nada de água, papinha ou chazinho, apenas leite da mãe no primeiro semestre de vida. Isso porque o leite materno é o mais completo alimento para o bebê. Ele tem a quantidade ideal de vitaminas, proteínas e gorduras, está sempre pronto e a temperatura adequada é fácil de digerir. A Academia Americana de Pediatria defende que a amamentação tem um papel na prevenção da síndrome de morte súbita. Estudos defendem que o leite materno previne a obesidade, diabetes e infecções. E não pense que a amamentação é importante só para o bebê. Não, não! É muito importante também para a mamãe. Para a mamãe, a amamentação ajuda a recuperar o peso anterior à gravidez, previne hemorragias no pós-parto e promove a involução uterina. Além disso, pesquisas defendem que reduz o risco de câncer de mama, do ovário e da osteoporose. Portanto, se possível, nos primeiros seis meses, alimente seu filho apenas com leite materno. Marque nos comentários as mamães que precisam saber de tudo isso e não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais para não perder os próximos vídeos.